tecnologias uh, de informação e comunicação podem, com certeza, contribuir para os negócios de impacto social uh, ou os negócios inclusivos. né? Uh, eu uh, costumo pensar em, em três uh, aspectos ou três formas uh, de, de contribuição que elas podem dar aos negócios. A primeira é... Uh, criando oportunidades de aprendizagem sobre os ofícios. Então, como eu posso uh, melhorar as minhas competências e as minhas habilidades uh, na atividade mesmo laboral uh, específica. Uma segunda frente uh, seria mesmo a gestão, o gerenciamento do negócio. Então, você organizar e estruturar o seu negócio Estruturar e organizar uh, a gestão financeira, a gestão de pessoas, gestão de relacionamento com uh, fornecedores, clientes, enfim. Uh, e um terceiro ponto, uh, o terceiro ponto uh, é, uh, são, é lembrar dos efeitos né, que, a, que as tecnologias uh, geram sobre as atividades uh, em geral.